Olá, aqui é o Zanon e hoje eu vou falar sobre os princípios básicos do emagrecimento. O que realmente emagrece? Primeiro de tudo, não se esqueça de deixar o meu like aí, se inscrever no canal e apertar no sininho para receber notificações quando eu postar material novo. Vamos ao assunto! O que, que você acha desse exercício aqui para abdominal, para eu perder barriga? Sim, todo mundo quer emagrecer muito em pouco tempo. E quando vão atrás disso, vão através das mais determinadas formas possíveis. Vão atrás de dietas malucas, alimentos milagrosos, exercícios que queimam gordura localizada, ou procedimentos estéticos ou cirúrgicos. E isso funciona? O que eu vou te contar hoje não vou basear na ciência para dizer se esses procedimentos funcionam, mas eu vou na base do emagrecimento. O que eu quero dizer é, isso são detalhes, o que importa é a base e essa base eu vou mostrar hoje. É como se fosse um bolo, não adianta você fazer um bolo de lama e colocar gentile e deixar o bolo todo bonito. Quando se ele for fazer para o que serve, você for comer ele, ele não vai prestar, vai ser ruim. Então o que eu quero falar? Eu quero falar sobre a base, o recheio, a massa do bolo, como se fazer ela bem feita para que funcione independente da cobertura, independente do detalhe. Então, o que realmente funciona para emagrecer? Vem comigo! Primeiro eu vou começar com o princípio básico do emagrecimento fundamentado na fisiologia, no seu corpo. Estou cortando a cabeça e pensando só no corpo. Dentro do nosso organismo, a principal base do emagrecimento é o déficit calórico negativo. O que isso significa? Você consumir menos calorias do que você gasta. Não importa qual alimento ou qual exercício, o princípio básico é esse. Não adianta você fazer nenhum outro método se essa primeira base, esse primeiro fundamento, não funcionar. Ai, Não importa qual a dieta você vai seguir, o que importa é que no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, haja esse déficit calórico negativo. Inclusive, é, eu já coloquei aqui, postei em outros vídeos para vocês, se quiser eu deixo o link aqui embaixo da melhor dieta, diz justamente isso, não importa, cientificamente, não importa qual a dieta você vai, que você vai escolher. Se é jejum intermitente, se é low carb, se é atogênica, não importa qual seja. O que importa é que ela tenha um déficit calórico negativo. Tendo isso, tem emagrecimento tão eficiente quanto. Quanto ao exercício no processo fisiológico, agora da, dentro da parte científica. Para você emagrecer, é mais eficiente você fazer exercícios de, de duração mais curta, com alta intensidade, do que exercícios mais longos vai deixar seu metabolismo mais acelerado. Seu metabolismo estando mais acelerado, ele vai queimar mais gordura durante o dia todo e não só durante aquela atividade que você está fazendo. Dessa maneira, ela vai ajudar a você ter um gasto maior de calorias durante o dia, comendo menos você vai gastar mais calorias do que você consome. Então dentro da base é mais importante que você faça exercícios que deixem seu metabolismo mais acelerado. Como vocês sabem, o emagrecimento não é só fisiológico. Nós temos nossa mente, nosso cérebro, que controla a maior parte desse processo de emagrecimento. Então vamos aqui aos princípios básicos do emagrecimento do ponto de vista mental. Dentro do ponto de vista mental, você não pode mudar tudo de um, rapidamente, de uma vez só. Seu cérebro não suporta essa mudança. Nós não estamos acostumados a mudanças, principalmente drásticas. O que acontece? Não conseguimos suportar esses novos hábitos que transformamos de uma hora para outra. Então, dentro do ponto de vista mental, a base principal é mudar devagar, mudar o seu estilo de vida, com que essas mudanças se tornem leves, para, o, para sua mente e dessa maneira gradualmente você se torne mais saudável e por consequência você emagreça. A direção é muito mais importante do que a velocidade, mantenha sempre a direção certa para onde você deseja chegar, para aquele caminho saudável onde seja leve emagrecer, seja tranquilo, seja gostoso. A alimentação Dentro do ponto de vista mental, como base para o emagrecimento, ela deve suportar longos períodos desse estilo de vida. Pois se não ocorre o que acontece com a maior parte das pessoas que conseguem emagrecer, mas não conseguem suportar ficar magras. O que acontece? Dentro da alimentação delas não estão coisas que elas gostam, suas preferências pessoais. Não estão coisas que elas estão acostumadas com as suas preferências culturais, o que ela está adaptada. Então, como no artigo que eu coloquei já aqui para vocês, do Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que eles colocam, o emagrecimento para ser efetivo, a sua dieta tem que conter preferências pessoais e culturais, pois só dessa maneira você vai conseguir levar essa dieta a um longo período, mudando o seu estilo de vida e tornando o seu emagrecimento leve e fácil. Então, evite dietas radicais para a base do emagrecimento mental. Quanto ao exercício, ele compõe um papel fundamental dentro da, da base mental para o emagrecimento. É, o exercício, ele funciona como um hábito angular. Hábito angular é aquele hábito que você começa a fazer e decorrente deles, você começa a fazer vários outros. Como comumente acostumamos a escutar, é o efeito borboleta, onde uma batida de asa de borboleta de um lado do oceano vai causar um furacão do outro lado. É a mesma coisa, através de um hábito angular, do exercício que você começa a fazer, você começa a mudar toda a sua rotina, através daquele exercíciozinho, que muitas vezes não é aquele de alta intensidade, mas é aquele que você começou. Porque isso é importante, através daquele exercício, você começa a melhorar a sua alimentação, você começa a diminuir o seu estresse, você começa a dormir melhor, você começa a conseguir fazer melhor atividade física, isso entra num ciclo vicioso, onde leva um estilo de vida que você vai emagrecer naturalmente, por consequências de coisas boas que você está fazendo para você mesmo. E agora a base principal mental do emagrecimento que eu gosto mais, é a comunidade de apoio. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Essa é a base. Não adianta você ir rápido e desistir, quebrar e recuperar todo o peso de volta. Você tem que ir longe, você tem que suportar esse novo estilo de vida. Você tem que se adaptar a esse novo estilo de vida. E nada melhor do que isso, do que uma comunidade de apoio. A dica que eu dou para você ter uma comunidade de apoio é tente trazer pessoas conhecidas para... Seguir nesse processo novo com você, para que seja tranquilo, seja gostoso. Se ninguém quer fazer isso com você, se tua família não te apoia, se teus amigos não te apoiam, conheça pessoas novas. Um bom lugar é a academia, se inscreva numa academia, se envolva com as pessoas, se envolva com pessoas que têm o mesmo objetivo que os seus, que assim vai ficar mais fácil o emagrecimento. Essa é uma das bases fundamentais do emagrecimento. Concluindo, o que importa são os princípios básicos do emagrecimento. Se você está seguindo os princípios básicos do emagrecimento, faça! Ela vai te ajudar. Ai professor, o que você acha desse procedimento estético que eu vim aqui e vou fazer? Faça, mas faça junto com toda essa base que eu te dei da, do emagrecimento. Nenhum desses outros detalhes vão substituir a base, então faça a base. Você pode fazer aquele bolo com uma base bem boa, uma massa bem gostosa e cobrir ele com um chantilly bem gostoso, pode fazer os dois juntos que assim o teu bolo vai ficar mais saboroso, você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Mas lembre, nada substitui a base. Se você não cuidar dos quatro pilares do emagrecimento, você estará jogando dinheiro no lixo. Pronto, disse, é isso. Quer saber mais do que eu faço com os meus alunos, que vem gerando resultados muito bons, com mais de 10 anos de estudo dentro do emagrecimento? Vem cá! Me acompanha na minha aula agora, 17 de janeiro, às 9 horas da noite. Essa aula será online, gratuita. É só fazer a inscrição pelo site aqui, www.zanonmacedo.com.br. Espero você lá. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!